Olá Maurício mococa hoje vou fazer um vídeo aqui mostrando os quatro modelos das variônicas o pessoal aí tem uma ideia de como é que elas são então nós vamos começar apresentando aí pela número 1 um, que ela é toda de cobre essa aqui ó essa é a número um. Que ela é toda em cobre a empunhadeira dela é cobre ela aqui em cima também os parafusos corta a antena e a parte de baixo dela os tampões também são de rosca e lá o pessoal ver que é a parte onde eu trabalho é com testemunho e o tampão você coloca o testemunho em rosca aí. e lembrando também que ela pode trabalhar com a mão de voz que é a radicestesia a outra também tem o tampão dos dois lados tudo com o rosto lembrando pessoal aí que tiver interesse a descrição vai estar embaixo do vídeo e lembrando pessoal não esquecer do like o pessoal que também que viu o vídeo aí que não foi inscrito se inscreva aí no nosso canal logo nós vamos ter alguns brinde aí então ela essa é a número um ela é toda em cobre não tem outro tipo de material nela ela é todo em cobre e lembrando que ela é o mesmo modelo da 2 a diferença é o material que é essa é construída toda em cobre esse material aqui agora ele é todo de cobre toda construída em cobre agora essa aqui, nós não tinha fabricado dela antes agora que nós estamos fazendo ela o que nós trofei fazia mais é a número 2 que é o mesmo modelo então lembrando pessoal aí que a novidade agora é a número 1 um, que ela é toda em cobra então nós vamos deixar ela aqui de um corte aqui E nós vamos apresentar agora a número 2. Né? Essa é a número 2. Ela é toda de latão. Você pode ver, ó, que ela é toda amarelinha, tudo latão, amarelo. Que é o metal amarelo, né? E essa é a... Também lembrando que a parte de baixo dela também, ó a parte de rosto, um testemunho e também trabalha com radiestesia você pode usar radiestesia e não precisa usar nada na câmera agora se você não usar radiestesia que é o comando de voz, então você tem que usar testemunho aí você coloca diamante, passa diamante, coloca ouro, passa ouro não coloca nada, o que tiver, elas aí. você não colocando nada, que você acha tudo que você achar, ela cruza ela está cruzando porque tem uma, uma de cobre embaixo, então não tem nada na câmera na cruza você passa para frente ela abre então essa aqui é o carro-chefe nosso e essa agora é a número 1 um, né, que agora também é um a número 1 um ficou um espetáculo eu vou pegar uma outra lá eu vou pegar aqui só para ter uma ideia ó a uma de cobre a outra de latão O modelo é o mesmo Não muda nada, o mesmo modelo Então a pessoa vai ter como é, falou não Eu quero de cobre Vai de cobre, quer de latão, vai de latão E as duas fazem o mesmo serviço A mesma coisa Trabalha com testemunho, trabalha com comando A de latão é construída somente em latão Que é o metal amarelo e a de cobre somente em cobre então não tem dois tipos de material, toda vara é construída de um material só. Agora nós temos também os outros modelos, que é o modelo número 3, que também é uma relíquia que nós também fazemos. São essas aqui, ó. essas aqui são uma telescópica. Essas aqui é uma antena muito especial também Também trabalha com radiestesia que é o comando de voz também Tem a, a câmera dela Onde pode ser colocado O pessoal tá vendo aqui ó. Vira um pouco mais na câmera aqui Aqui você pode colocar o testemunho Coloca o tampão E trabalho com testemunho, você pode também trabalhar com ela com comando de voz as duas tem a... o tampão, tem, tem as câmeras e, eu... e ela é muito prática ela é prática também também tem os tampão de cima a hora que você encolhe a antena tudo lá, você coloca esse tampão daqui a pouco nós vamos demonstrar como é que funciona isso e essas são as telescópias. É uma antena muito boa para caçar. Você pode carregar as no bolso. É muito, muito eficiente. Aqui você Você deixa ela assim no plumo, reta. Coloca o dedo aqui na frente e vem trazendo ela e ela. Aí você encolheu ela. Você pega o tampão. Que esse aqui é o tampão de cima, que é o 1 a parte da antena sem enrosca ele e a antena está fechada é, fechada embaixo fechada aqui a parte da câmera e fechada a parte da antena que você pode carregar ela tranquilo você deve lembrando né que você levanta deixa ela sempre em pezinha e recolhe ela coloca o tampão fecha a parte da antena aí ela fica toda encolhida, ela fica dois tubos você pode pegar esses dois tubos e colocar dentro do urso então essas aqui ela é muito cômoda para carregar ela, e lembrando que as antenas são de lado mas são latão, então esse material é todo em latão também, também é muito especial e lembrar o pessoal aí que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo E hoje nós estamos fazendo um vídeo que é para mostrar elas para o pessoal também quando for mandar esse vídeo aí pessoal também escolher o modelo que ele quer. Porque tem o pessoal sempre ó, fazia aquela de latão lá, que era número 2 e o pessoal queria número 3 e queria o mesmo modelo de cobre. Ou seja, não tem o mesmo modelo de cobre ainda. Aí nós conseguimos material, fabricamos o material e fizemos a antena. agora nós temos a número 4 essa aqui é a essa que nós estamos aqui é a três e essa aqui agora que nós vamos pegar que é a quatro essa aqui é a quatro, ela é toda de cobra toda, toda de cobra as antenas, as empunhadeiras essa é o modelo mais simples que nós temos mas muito eficaz muito, muito boa e a parte aqui Da aqui empunhadeira aqui embaixo A câmera dela Acho que tá dando para ver bem aí na, no vídeo lá dentro dela aqui Dá para ver lá então rolamento, rolamento de cobra Rolamento a seco E o tampão é de pressão mas essa é o modelo mais simples que nós temos, mas também é eficaz você pode trabalhar com testemunho também com o comando de voz nela porque ela também é construída toda de cobra. não tem outro tipo de material nela é uma anteninha leve também para você trabalhar muito, muito boa para você trabalhar lembrando aí o pessoal que tiver interesse a descrição está aí embaixo aí do vídeo e lembrando também o pessoal que essas, vara, essas variones qualquer um dos quatro modelos, pode ser trabalhado por comando de voz você comanda ela que você quer caçar que é usada a radiestesia, a radiestesia é uma coisa, é uma energia que nós temos então você comanda o cérebro, o cérebro comanda a energia então, você fala, você fala para ela, você põe ela na posição é, deixou ela na posição certinha e está aqui na posição certa então você dá o comando, agora avariônico, procura para mim um veio de ouro procura uma área de minério que tem ouro no terceiro passo você me dá a direção aí você dá os três passos, no terceiro passo ela já vira para onde você vai andar a hora que chegar em cima ela vai cruzar aí você vai fazer as outras perguntas e saber o ouro que está lá e saber a fundura que está então é muito prático agora se a pessoa não quiser praticar a radiestesia ele trabalha com o olho na câmera aí para onde as indicar o pessoal não hoje nós vamos ficar com um vídeo um pouco curto aí em torno dos 10 ou 11 minutos porque mais foi para demonstrar mesmo esses modelos aí para o pessoal já que tem entrado no canal ah, Maurício, mas eu queria uma outra diferente e lembrando pessoal também que nós não, é, não coloca rolamento de ferro em vareta. Sazoara é tudo sem rolamento de ferro. Não tem nada de ferro. O que é construído de cobre é cobre, que é latão é latão. Não tem dois tipos de material. Por isso que elas trabalham com comando e trabalham na radiestesia. Porque se você fizer encher ela de coiseira, se eu pôr um rolamento de, de esfera de aço, ou mais um, uma coisinha ou outra. Aí vai aumentar a energia, a energia dela. Porque quando ela é de cobre, ela tem uma energia. Quando ela é de latão ela tem uma energia. Então esse material, ele obedece ao comando. Se não, se tiver outras coisas, ele já não obedece muito ao comando, ele falha. O pessoal fica aí perguntando aí que vai fazer as varetas, vai pro bem de aço, gente. Funciona, funciona mas vai chegar uma hora que a pessoa vai perceber que vai falhar então eu não posso falar que os outros não funcionam porque funciona eu mesmo no começo aí quando eu fazia, quando eu ensinava pelo comando eu fiz com rolamento de aço aí o que se achou agora essas aqui não, essas são especial então a pessoa que por exemplo vê as varetas, quer fazer as varetas igual então ele tem que tipo, pôr na mente que ele vai fazer um par de vareta especial, não é um par de vareta comum Comum, qualquer coisa serve, até pedaço de arame de cerca, serve Agora pra você fazer uma especial não serve o pessoal aí, para não esquecer do like no vídeo, dá um like aí O canal poder crescer e lembrar que logo logo também nós temos uns banheiros mesmo, nós né? já estamos apartando só uns 500 inscritos aí, agora vai rápido, eu acho que lá para o fim do mês que vem já sai esses banheiros. E também lembrar que amanhã nós tem uma live, amanhã a live vai ser a partir das 5 e meia, vai ser um pouquinho mais tarde, eu vou chegar, eu vou chegar aqui pelas 5, 5 pouquinho. E depois, na terça-feira, nós temos um outro vídeo, que eu estou preparando um vídeo para terça. E desejar aos amigos aí um bom domingo. Um bom fim de semana. E até o próximo vídeo.